La luz. La luz. La luz. Entonces, hoy vamos a hablar de la luz. La luz. La luz. ¿Y por qué empieza por la luz? Y no empieza por la historia lineal, así, de la fotografía, sí. Porque la luz es un factor atemporado, así. Porque la luz ha inspirado a cavernícolas, artistas, mucho antes de nosotros saber de crear una cámara oscura. Entonces, la luz es un factor de inspiración, es la luz que da forma, contraste, textura. Entonces, la luz es ese factor que esculpe, esculpe todo lo que estamos viendo. Entonces, la luz es nuestra tinta. Así. Então, com a luz, através de nosso pincel, que é a câmera, pintamos nossa película, nosso sensor, que é en a tela em blanco. Então, a luz é nossa luz, assim. Então, bem-vindo a Aprendendo Juntos. soy sou e vamos, vamos de uma! Antes de seguir, esse vídeo aqui. <risos> ver esse vídeo que vai explicar o que é a luz, de que, tamo, de que vamos abar. O que é a luz, como funciona, etc. A poderia estar aqui falando, mas já está tão bem. Deixa eu cair nesse vídeo aqui. Vê esse vídeo, dá pausa aí, vê o vídeo e aí regressa. Te parece? vai, te espero. Ya lo viste, no lo viste, es ¿eh? rebelde, es un rebelde, Vay a ver, vai. voy a esperar de nuevo, ¿no? bueno, ojalá que haya visto, entonces, la luz es ese fenómeno colorido, muchos colores, como fos fuese tintas ¿sí? en nuestra pintura, ¿sí? pero tú has visto el video que solo vemos una parcela de la luz, ¿no? ¿eh? solo vemos una faja de la luz, de color, ¿sí? y hay seres como la langosta mantis tiene 12 entonces imagínate la dimensión que habita ese ser, ¿no? entonces imagino, imagino la dimensión entonces he decidido dar un corte ahí, he cortado el video he tenido un problema así con el sonido, etcétera, y a la vez eu visto que o vídeo era muito largo assim, e. Então, decidi cortar cá No que está bem também, porque só, no... só esse tiquito aí que vimos já é alta informação. Assim. Então, vocês porque não estamos acostumados a mirar a luz? Então, a ideia agora é observar a luz assim, sem nenhum conceito fotográfico, sem nenhuma definição. Observe a luz. Então, a... Agarra um ambiente de sua su casa que tenha uma ventana e mira. Assim, mira como esse ambiente cambia conforme o dia, conforme dias soleados, dias sombreados, dias soleados, dias com nuvens, nublados. Então, observa como cambia o ambiente, observa os colores, observa as sombras e pratica isso assim e também observa tu sensações conforme cambia essa luz vale então esse exercício é, é para começar assim para nós começar uma parte mais intuitiva assim, né? antes de entrar conceitos assim. praticar isso é, é super importante é, tem que ver com, com tu visão de, de estética de beleza assim. ver como como ver como essa luz esculpe o mesmo ambiente de distintas formas, assim. Então, fíjate isso: assim. como, como a luz vai esculpindo, vai dando outro significado, outras sensações ao mesmo ambiente, assim. E vai Vale, então essa é a ideia, assim. Então, é isso. Vale, então vou dividir esse vídeo de luz em algumas partes, aí não sei quanto né? mas em algumas partes aí, umas três partes. Para quem quer vídeos mais curtos também. Então,